Bem, é do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de meu ex-presidiário? Tá nenhuma moral.